A Avebras é a principal empresa do setor de defesa do nosso país. Está localizada em nossa região, na cidade de Jacareí. Grupos estrangeiros querem comprar a Avibras. Essa transação não seria uma boa notícia. Sob controle internacional, os empregos ficarão ainda mais em risco. Se isso não bastasse, a venda seria um grave ataque aos interesses do país. Em defesa dos empregos, dos direitos e da soberania nacional, não há venda da Avibras. Vamos cobrar que Lula estatize a empresa e a coloque sob o controle dos trabalhadores.